Bom, pessoal, essa é a nossa live, então, de novembro. É a nossa última live do meio, do ano de 2022, né? Nós tivemos um ano bastante convidados legais e tal. E a gente vai terminar com o nosso grupo de amor, né? Falar sobre arte, né? É a importância da arte na divulgação da doutrina espírita. A arte como ferramenta, né? Então, eu vou ler um texto. Pessoal, eu não estou conseguindo... Eu já chamei, ó, a Blanca, a Isaurinha e o Edenilson. Nenhum consegue entrar. É, nenhum deles está conseguindo entrar. A Isaurinha, ela deu até a boa noite. Ela não está... Está tá aparecendo aqui para mim. É, então, mas aí eu mando o convite e não consegue entrar. Olha lá. Será que ela... Ah, já entrou. entrou. Ai, é... Pessoal, não sai não, Edenilson, a Blanca, aí <risos> a gente vai, ó, revezando, tá bom? Bom, eu vou ler um texto, pessoal, para a gente poder estar, tá, então, dando início né, à nossa live de hoje, tá bom? Tá. A arte como linguagem no centro espírita. A arte é a linguagem que serve para expressar, desenvolver e comunicar qualquer conteúdo, em qualquer contexto, enquanto linguagem. A arte apresenta algumas características específicas que interessam de modo especial ao contexto do centro espírita como o uso criativo da linguagem simbólica, a capacidade de emocionar, despertar para aspectos transcendentais da existência humana. Por todos esses motivos, pode ser a arte um valioso instrumento de comunicação, tanto no contexto interno da casa espírita, como na difusão de aspectos doutrinários. Para o público externo, os não espíritas, cujo interesse pelo Espiritismo, pode ser despertado por uma obra de arte impregnada de doutrina, um contexto funcional, simbólico ou didático, pois a diversão pode ser veículo de conhecimento e reflexão. Né, pessoal? É, aqui esse texto é da USE, né? Está dizendo que como que um, um T, um onde se contém arte, né? pode estar atraindo esse pessoal? Tá, porque a é, é, é a importância, né, pessoal, de que como a arte tem esse, esse poder, né? Essa, atinge né, essa coisa de trazer pessoas, né? Mesmo que não seja da doutrina. E que que, qual é a opinião de vocês? O que, que vocês acham? Quem que vai falar? Pode falar, <risos> Primeiro. Pode falar? falar? Bom, Você. Eu, acho, eu acho o seguinte, a arte. É... Todo mundo que busca arte, né? ela busca a beleza, ela busca a perfeição, né? então eu acho assim, através da arte, quando a gente busca a arte, nós estamos querendo buscar essa beleza, essa perfeição, essa forma da gente se aproximar de Deus. Então, eu penso isso, é uma forma da gente se aproximar de Deus, de buscar o divino que tem em nós através da arte. Então, se todos sentem essa necessidade de Deus, é, eu penso assim, que através da arte é muito mais fácil a gente atrair as pessoas. Porque Todo mundo sente necessidade de Deus. Eu, eu falo assim, é, aqueles que são ateus e que falam que não acreditam em nada, no fundo, no fundo, eles têm um vazio, alguma coisa que os incomoda. Mas eles nem, nem se dão conta disso. Na verdade, todos temos necessidade de Deus, porque Deus é a fonte. E nós estamos sempre buscando essa fonte, para a gente se manter bem, saudável, feliz... Né, ligado é, nessa conexão com Deus. Então, eu acho que através da arte, a gente tem mais facilidade de atrair as pessoas justamente por causa dessa busca inconsciente que ela tem de Deus. Porque a arte é a busca da beleza e da perfeição. É isso que eu acho. E a arte, pessoal, é, é espíritos que nem... Pô, Allan Kardec, né, que foi o codificador, mas espíritos como Emmanuel, como muitos outros espíritos falam dessa arte, que essa arte existe em mundos superiores, né? Então, se essa eu arte está lá em mundos superiores, a é, é, é, é. É importância a gente trazer um pouco dessa arte aqui para cá, né? Para o nosso centro, para nossa casa, né, pessoal? Minhas e por quê, Vai? Uh, deixa eu só falar mais uma coisinha assim que eu, que eu penso em relação a isso. Eu acho que toda a expressão de arte é um louvor. É um louvor a Deus. Entendeu? Então nós tanto podemos louvar aqui como em qualquer outro plano. Nós sabemos, a gente tem é, escritos é, bíblicos de que os anjos louvam a Deus. E, e qualquer um de nós podemos louvar a Deus. Então através da arte nós louvamos a Deus em qualquer plano que nós estivermos. Então isso é, na minha opinião, inquestionável é pessoal assim é a nosso, o nosso tema é hoje é, é a gente falar sobre então da importância né de estar é, é, divulgando a nossa doutrina através da arte né hoje eu tenho a impressão que se a casa espírita nós somos espíritas a casa espírita que não trabalha a arte é, é fica difícil né é, trazer pessoas para para dentro porque assim o jovem é assim como que o jovem vai numa casa espírita é, é, ele vai até ouvir a palestra ele vai tomar um passo né No um modelo que a gente sempre usou mas esse modelo aí ele traz o jovem mais pela dor né o jovem precisa ter um algo mais eu acho que o jovem tem que ter aquele algo mais que vai chamar ele para é. ele participar né ele fala assim Nossa eu gostei ali tem música ali tem dança ali tem teatro esse eu algo mais que vai trazer esse jovem para dentro né? exato da nossa porque casa. o jovem busca um entretenimento e a arte ela possibilita o um entretenimento né seja de que de que maneira Sim. for teatro música coral poesia é, não deixa de ser um entretenimento né é um é um é, é cultural né é algo Dança, cultural é isso é então a gente pensa assim é hoje hoje a gente precisa começar a pensar isso divulgar pessoal porque é, hoje é tão importante você ter arte dentro do... É, eu acho que, de modo geral, em todas as doutrinas. Né, não só nas doutrinas sim, prisa, é, mas em todas sim. as religiões. Né. É, por quê? Porque é isso que vai fazer o diferencial. É isso que vai trazer né, o jovem, é isso que vai mudar, que vai fazer a reforma que traz para que a pessoa possa conhecer primeiro né, uma casa e aí ela começar, então, a entender e se propor a começar a fazer essa reforma tão necessária. É, mas acho que a arte é um bom início, um bom princípio, né? Nossa, com certeza. Porque estimula a criatividade de cada um. Né? A criatividade é artística, né? Ela não é assim aleatória. Então, e ela pode ser desenvolvida. De repente a pessoa tem, ela não tem nem ideia de que ela tem. Quando ela vai exercitar, aquilo vem para fora. No nosso grupo de teatro mesmo, várias pessoas ali já se já descobriram aquela sementinha do ator, do a, da atriz e que estava adormecido ali, né? Você acha? Sim. Você vê que é um trabalho que a gente começou. E, e as pessoas, ai, ah, tem vergonha, tem vergonha, mas, gente, é assim, e hoje, que é o que você falou, quantos despertar a gente já teve ali, né? Tá surgindo tantos tanto bons artistas, né? E a arte, assim, eu acho bem legal, porque o que, que os, os espíritos nos falam, né? Nada se cria, ah, <risos> então é se copia, e essa viagem que nem né, eu penso assim, quando André Luiz vê o quadro lá, né, e ele fala, ah, mas eu vi esse quadro lá no museu em, em Paris e tal, Aí o mentor dele fala, não, o pintor do quadro que esteve aqui no plano espiritual viu o quadro e pintou para vocês na Terra. Então eu fico imaginando, gente, essas peças, será que eu vi no plano espiritual e trago para cá e a gente está representando, né? E nós estivemos lá para ver um espetáculo mais ou menos igual para a gente poder... Então olha que coisa legal, né? Como a arte, é ela, ela, é, ela é além do... né? humana era uma coisa mesmo espiritual né transcendental Exatamente. uma coisa transcendental eu acho e outra coisa né é, nietzsche nietzsche eu gosto de algumas filosofias assim que falam quando tem um pensador um filósofo falando de arte eu já vou copiando sabe então o nietzsche ele fala assim ó que a arte é justamente o processo de criação e recriação porque às vezes em cima de uma criação que veio de inspiração divina, você recria a sua e fica lindo também. Claro que num outro nível, mas vem, né? Então é criação. Por isso que nós somos co-criadores de Deus. Co-criadores. Co-criadores, porque a gente cria através da arte. É interessante, né? Sim. Olha quanta coisa que a arte nos possibilita, né, gente? Que alegria. É uma... Nos enriquece, nos enriquece Sim. como pessoa, como ser humano, né? A gente fica mais sensível, né? Eu acho que a gente fica que nem uma anteninha parabólica, assim, é, atraindo novas ideias. E vai, você é um exemplo, por exemplo. Olha só, você começou fazendo uma peça, já está na segunda, e, essa, e esse ânimo dentro de você que não acaba, daqui a pouco está na terceira, e, e assim vai, basta começar, não é verdade? Aí você, quando você pensou que você ia escrever peça, vai Não pensei. <risos> Não pensei. Então, você tá vendo como é que é? A gente tem que puxar o um novelinho, né? Aí quando a gente puxa, o negócio vem, ó. Vem vindo, vem vindo. E a coisa lancha, Então eu acho que... Olha, assim... nós precisávamos ter um grupo de teatro. O seu João queria um grupo de teatro, era, era, era um sonho que ele tinha. E ele conversou. Aí eu... Quando eu assumi o compromisso com ele, acho que foi a espiritualidade, não é possível, porque ele falou, então vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. E aí veio, né? Graças a Deus as ideias começaram a vir, e a gente foi montando o grupo, e as pessoas certas, a espiritualidade foi trazendo, para que cada um viesse num personagem onde pudesse desenvolver né, o seu potencial. Né? Eu acho que se nós pegarmos a nossa primeira peça, e pegarmos o ensaio que nós tivemos hoje, ah, nós estamos muito muito muito à frente, né? Nós já desenvolvemos muito, já a gente vai é, se aperfeiçoando. evoluímos. É. é, é. Né? Vai se aperfeiçoando. O importante é começar, né? É dar o primeiro passo na fé, que na verdade é isso que você fez. Você deu o primeiro passo na fé. Aí depois as coisas, aí a gente recebe ajuda de todo lado, Sim. não só dos que estão aqui, mas lá de cima, dos espíritos, dos mentores, não é, Blanca? Com certeza. É A gente com recebe certeza. ajuda. Né, e ajuda que dado. o céu te ajudará, né? Ah, isso mesmo. É... Então é aquela história. Às vezes eu olho para o texto e falo, gente, será que eu escrevi essa parte mesmo? Aí eu falo, ah, eu escrevi, <risos> escrevi, mas... <risos> mas você está você tão envolvido com o trabalho que realmente é inspiração, viu, gente? É inspiração, né? É, com certeza. Eu, eu acredito que seja inspiração mesmo, viu? E vai... Eu acredito que seja inspiração, porque veja bem, cada um de nós vai desenvolvendo cada vez mais e melhor, e o melhor de si, né? A nossa casa tem esse diferencial, né? Eu já estou há um bom tempo, né? Nessa fase do teatro. A casa sempre apoiou a arte, né? É verdade. Então, e é uma inspiração... É. E é realmente uma inspiração divina Permita que eu conte uma passagem bem rapidinha Quando surgiu a minha personagem há sete anos atrás Foi uma inspiração divina Porque ah, nós usamos a arte como realmente ferramenta E eu queria também fazer aquela diferença Passar uma mensagem positiva então, que as pessoas pudessem ver e entender através da doutrina espírita, o outro lado, porque ver não é enxergar, né? É. Então, nessa, nesse último festival que teve, as pessoas conseguiram ver e enxergar a diferença né? do que ser e estar. Olha, vai. você pode ser essa pessoa maravilhosa, mas você está no papel certo que é o diretor da peça e cada um dá o melhor de si, sabe? É Eu costumo dizer que quando a Rodolfo Horácia entra em cena, a Blanca Royo fica do lado, sabe? Porque ela é amigona dela, né? Então dá essa liberdade de passar justamente a mensagem espírita A doutrina Sim. das pessoas verem o outro lado né? E aí depois a gente, no contexto, a gente saboreia de uma maneira né? Eu escolhi o humor para levar a mensagem Porque eu acredito que é o melhor caminho né? Ah, é começar com a média, né? Essa comédia Como também. a nossa comédia, exatamente. É. Através do humor você passa uma mensagem do que, no lugar de ser aquela mensagem imposta, você tem que fazer assim, não, você tem que. Não, então a ferramenta que nós usamos através da arte de passar a doutrina espírita nos possibilita né, de mostrar através da nossa arte, através do humor, a mensagem que nós queremos passar para as pessoas. E isso a nossa casa, Chico Xavier, nos oferece de uma maneira assim maravilhosa. Então, eu sei que a cada ano, eu pelo menos, me enriqueço cada vez mais. E feliz porque agora estou no Grupo Cisco de Amor, né? Então é muito gratificante fazer parte desse elenco que enriquece e que no final do ano nós vamos mostrar através do humor da comédia um pouco da doutrina espírita. Isso é olha, maravilhoso. Eu queria fa falar uma coisa que você falou, e eu me ah. lembrei de, de uma coisa, porque você falou pois assim, tá. que quando a Rodolfo a Horácia entra, você fica do ladinho, né? Então, olha é. só que interessante essa fazer uma analogia é, do que você está falando com a mediunidade, porque olha só, o artista verdadeiro, eu li essa frase, e eu anotei também, o artista verdadeiro é sempre o médium, médio, das, das, das belezas eternas, e o seu trabalho... É tanger as cordas vibracionais do sentimento humano. Então ele é um médium, ele é ali o, o, o, o que o está que entre o divino e a terra ali, ele está passando e mexendo com as, com as emoções humanas através da, da vibração que ele recebe do alto. Entendeu? Eu ele é um creio. médium da beleza. Olha que é. interessante. Eu Somos médios, realmente... né? É. Somos é. médios, é. eu, eu creio realmente que. Tudo que é passado até então, todo esse período né, que eu estou né, a, atuando como Rodolfo Herácia, a, essa mensagem, porque vem através de sonho, vem através de, a, de alguma Bem. intuição, de alguma coisa, o texto, o texto que vai ser falado. Então, eu creio na inspiração divina, certo? É inspiração para que aquela mensagem. É o falou, né nós, somos médiums, né, nós somos médiuns, né? Nós somos médiuns, então somos, né? A, a, a, usados pela Verdadeiro espiritualidade. Artista é um médium, é, é um médium, porque ele recebe a inspiração, com muita facilidade. Somos, somos usados pela espiritualidade, somos né, gente? Usados. Você vê como, ó, a gente começou um trabalho de formiguinha mesmo, né? Com é, certeza. Desacreditado. E a gente tem que falar, ser realista, a gente é estava tá desacreditado ah. porque assim pô, onde será vamos vamos ver onde que eles vão chegar né mas você vê e que a cada gente um tá dando o melhor de si porque Sim, olha, isso que é o legal olha, cada um tá trabalhando é e hoje a gente desesperta. tá ó e é, hoje a gente desesperta. tá e hoje a gente tá assim pessoal comentário é geral ah, vamos ver a peça o pessoal tá interessado quer ver é. então é muito gostoso esse esse retorno esse feedback né é, é que a gente está tendo, então é muito gostoso, isso aí só dá mais vontade, nos capacita mais, né, a espiritualidade contando, esse lado espiritual, né, porque a gente sabe que sem eles é mais difícil, mas a gente sempre, aí que a vontade aumenta, aquela coisa aumenta, e a gente fala, não, vai vir coisas melhores, o ano que vem vai ser melhor que esse, o outro vai ser melhor que o outro, e aí a gente vai sempre estar tá se superando, né. É. É, isso que é legal Pode, vai eu vou falar uma coisa para você como diretor eu acho que você é fantástico por uma uma simples razão você dá liberdade para as pessoas você Com faz certeza. a base do roteiro você faz a base e depois você dá liberdade para cada ator mexer no texto que do jeito que ele quiser porque aí ele faz a fala, muito parecida com o jeito dele falar. Sim. E aí fica fácil para cada ator. Então isso que você... Você te, uma, teve uma sacada de fazer isso? Em todas as peças, se você der essa liberdade para os atores de complementar o roteiro dessa forma, o negócio vai fluir de, de uma forma ó, que vai ser só sucesso, não é, Branca? Com certeza. Cada um tem a liberdade. <risos> É, cada um tem a liberdade de se expressar dentro do teu roteiro, Ivair. Isso Exato. nós estamos muito dentro da do teu roteiro, Sim, da mas sua cada, linha de cada um cria, é, é, cria o seu próprio personagem, né? Exato. Então isso dentro é da ideia, importante. né? Aí eu falo assim, eu passo, ó, eu quero a delegada tal, aí você te passa aquela ideia, que você capta a ideia. Você, em cima Sim. da ideia que eu te passei, você, você vem com a delegada, você, você melhora. Então, fica uma coisa bem legal, né? Sim, você essa liberdade. Essa liberdade é, legal. É, é legal. é Você não precisa prender a pessoa. Você prende não. a pessoa, você tira a... A, a, a, a criatividade, criatividade dela. dela. A criatividade dela, é. Você tira a criatividade. Então, você fala, ó, eu quero que você faça o papel X. É assim, o papel esse esse, esse a fala é essa. Mas você pode criar em cima disso. Você pode, Exatamente. né? Vir Exatamente. Vim com ideias, porque é a é, gente é. pode, né? É tão legal que a gente. Você vê quantas coisas a gente já incluiu do começo até com hoje? Com certeza, não. E, e tá, Muito bom, né? E passar essa, essa dosagem, essa pitada de humor, sabe, a comédia em si, levar de uma maneira, sabe, leve, suave. Sem, sem, sem baixaria, não precisa certeza, disso. Não. É, sem palavrões. É. Certo. é, a leveza, a leveza, a leveza, leveza. e o humor, Como que a doutrina que... É. a doutrina ela nos ela nos abre um leque muito grande para a gente trabalhar, né? De forma bonita, de forma de passar a nossa doutrina, né? Trazer os ensinamentos de Jesus, trazer a codificação, né? Nós temos tanto material, né? Tanta coisa para trabalhar, gente é tão gostoso, né? Pra gente e, e numa peça a gente vai trabalhar muito, muito, é, é, muitas coisas que a doutrina nos ensina, né? Nossa, Isso numa peça. peça, numa poesia a gente Sim. pode trabalhar, na dança, e, e qualquer forma de arte, né? A arte é, é, é realmente a... eu acho que era o que falta realmente, essa questão de trazer, de mudança. Vamos, vamos implementar a arte. Aí é. Eu acho que a mudança vem. Com e certeza. eu vou falar, a arte ela serve de evangelização não só para aquele que está assistindo, como aquele que está transmitindo essa arte. Porque muitas vezes, quando a gente pensa que está ensinando ou evangelizando alguém, somos nós os primeiros a sermos ensinados e evangelizados. Então, é, somos... é, é, é, trabalha dos dois lados aí. né? É. Somos nós que estamos aprendendo. É. Eu, ve, eu vejo dessa maneira A arte nos proporciona Dessa maneira né? a que minha, legal. Eu tenho para dizer uma coisa A minha vida Se transformou Através da arte né? Foi uma mudança Assim De Não sei quanto, 360 graus Foi Foi uma, Traz uma alegria, né? Foi um presente, uma alegria. É, Foi um presente divino Sabe, eu, ah, aos 65 anos, pisar pela primeira vez num palco, interagir com as crianças, com os adultos, com os idosos, sabe, e mostrar, levar, foi a minha primeira vez com 65, ah, a arte da esperança, e de mostrar para a pessoa que ela é capaz, sim. De, de transformação, ela pode sonhar, pode demorar um, um tempo, pode, mas o sonho se transforma, então aí entra a mensagem da doutrina espírita, né? E é uma coisa assim, gratificante, eu agora já vou completar, 72 eu tô no pique ainda, né? E, e, a, cada ano, é, e a cada ano eu venho, né? através da arte, mostrando que tudo é capaz, sim. Eu danço balé, eu sou bailarina, eu tenho a minha amiga Blanca Arroio, eu estou falando como o Rodolfo Rás. eu tenho a Blanca Arroio, a minha amiga, que sempre me leva lá para cima, mas é através ah, do personagem é que você passa a mensagem, é essa mensagem positiva, que eu gostaria de ah, dizer isso. para vocês. Tem é, esse poder, ah, né, Branca? Tem é, esse poder, a né? É uma ferramenta fundamental, sabe? E a nossa casa nos proporciona isso, né? Nos Eu posso ser. Isso. Eu posso ser Robin Hood, se eu quiser. Com posso? certeza! Ah, que Com certeza! É? Eu posso ah, ser. Eu posso porque... ser Don Quixote. Né? Então a arte, onde, a que arte. Eu conseguir, é, onde que eu iria conseguir isso, se não fosse aproveitar? Eu, eu né? encaro a arte como ler um livro, sabe? Mas ler um livro onde você sonha, você se transforma, você viaja, você aprende, você adquire cultura, você tem um conhecimento. E aí, fecha tudo isso que eu falei, e aí a gente tem um pouquinho da sabedoria de poder entender é, é gratificante é muito muito muito bom e olha fazer parte agora do cisco de amor para mim é um presente legal para né? nós né pra todas nós, ah, nós. É. É. temos é, a experiência né da branca. A branca já foi já fez teatro né profissional já. então é é, é isso que é legal. A gente ajunta. Nós não somos assim profissionais. Nós somos amadores, mas eu também falo porque é para Cris, A gente conversa. Nós também não somos de um nível muito baixo, não, a gente já? Não, mas, mas eu né? eu no amador é. ainda. viu? Então eu... é, e essa essa mistura legal de quem já tem experiência com quem com quem não tem está sendo muito legal, né? Porque tá, essa mistura está dando resultado. Exatamente. É uma mistura muito boa que a gente tem lá no nosso quadro, porque a gente tem artistas mesmo, consagrados, é. já que cantam, que já fizeram teatro, então, de verdade não, você... e tal. E, e a grande maioria não, mas a gente está aprendendo com aqueles só. que já sabem mais e a gente vai, vai somando ali, né? E é o que eu falei, outros que nem imaginavam ter talento vão despertando o seu talento adormecido. Então, tudo isso é muito bom, né? Olha o oh, oh, é exemplo somos... da Isaurinha, né? Aê, a Isaurinha exa... vem florescendo. Né? Ela está despertando, Ai, né, Isaurinha? A voz não está saindo, Isaura. Acho que não está saindo a voz. que vocês conseguem ouvir? Ah, agora. Acho que o fone não é bom para mim. Então, ah, ah. bondade sua, Blanca. É, eu sim, me sinto uma privilegiada de estar no Chico Xavier agora, e agora de fazer parte. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Tá. Tá estão ouvindo sim. É um privilégio para mim fazer parte do Chico Xavier ah. e agora fazer parte do, do Cisco de Amor. Foi um convite que o Ivar fez para mim lá no comecinho. Mas eu fiquei com medo, fiquei receosa, não fui. Depois me arrependi, porque eu ficava assistindo e com vontade. E dessa vez entrei, estou indo devagar também, que nunca fiz isso, nunca vi, mas estava no sonho, tava, digamos que já estava no plano, né? E agora, fazendo parte aí, para mim sempre é um, um aprendizado dia a dia. Eu penso assim, a gente estar à disposição a espiritualidade, nosso mentor, vai ajudar e vai trabalhar. Com Porque eu imagino como o Ivair falou, a gente, se a gente não fez aqui, a gente já faz lá, e a gente vem aqui e repete o que a gente fez lá. É claro que lá é muito melhor do que aqui. Aqui é um esboço, mas eu estou feliz de estar nesse esboço, sou muito grata pelo convite, sou muito grata de estar engatinhando, sei que vou aprender muito e estamos aí é <risos> Muito legal vai... né o legal é assim é, é a peça é difícil você colocar 20 pessoas em cena né mas eu penso assim não quero deixar ninguém de fora porque todo mundo é importante né e, Sim, e qualquer papel é importante né se se não tivesse o, o papel da médica como nós vamos fazer ali né nós temos que ter essa, essa médica tem, que entra nada. né você tem, assim, uma visão então, de ver aquela pessoa certa no lugar certo, no papel certo. Assim, se você me desse um papel bem mais, eu não daria conta. Então, acho assim, a gente tem que entrar devagar é, e perceber que é devagar. Porque, na verdade, todo mundo é importante, né? É, o isso. papel de cada um é, é, é o grupo, né? Fecha o nosso claro. grupo, fecha a nossa peça. Então é isso que é legal. Não existe o mais importante. A gente, desde o começo, né, Helene? Quando a gente criou o grupo, a gente comentou. Não existe o ator principal. Verdade, hum. verdade. Nós vamos fazer o ator, nós vamos ter o ator, os atores que são mais. Nessa peça existe mais de um central. Aquela primeira era você, era atriz central. Mas é. hoje já existe mais. Ou outros mais centrais. A gente nunca fala ah, o, o, o principal, principal, porque nosso grupo não tem o principal, né? A gente tem o, os atores que são os que até por ter mais conhecimento, ter mais bagagem, fazem os papéis mais complicados Sim. um pouco, tem mais fala. Mas todos estamos ali trabalhando junto, crescendo junto e aprendendo junto. Isso que é legal, né? Aí, então, A, Aí, a é médica para mim para ajudar no socorro, nos bastidores do cuidado de quem precisa. E estamos indo aí, vamos, vamos aprendendo e vamos caminhando. Agradeço ao, ao seu olhar, ao seu o seu pontar de dedo lá que você tá você capta. Eu acho que eu acho, que eu acho que a maior sacada dessa desse, desse ano foi fofo todos, né? Acho que todos foram muito bem, mas o Vitor e a Camila foi assim a sacada Não, meu. Não, demais, pá. gente. Impressionante. Com certeza. Eu, eu sempre falei, Vitor do céu, como você se encaixou? Ele, ele meu Deus, não, se, se fosse outro, bem. não seria tão engraçado. Ah. Não seria. Não, e eu achava... todo. Tinha que ser ele, tinha que ser é. ele. Eu ouvia assim, eu ouvia olhando assim, tinha que ser ele. não onde veio esse cara? Eu falei, ah, Ivaia, que viu? Aí cê, depois você. viu, eu não Ibai, sabia. ajuda que você recebeu? Já falava gente. Eu falei assim, eu não achava o Augusto César, não achava, não achava o Augusto César de maneira nenhuma. Aí eu falei assim, gente, eu olhei para Camila e falei, Camila, você vai ter que fazer o Augusto César, não tem jeito. <risos> Olha, cachorro também, é né? O Vitor, ele faz muita empresa. brincadeira. Ele brinca muito, o Vitor, então ele mandava uns vídeos. Aí a Cris, chama o Vitor e tal. Eu já estava meio trabalhando essa ideia, a Cris, veio, aí ele mandava uns vídeos para mim. Pitão, vamos. Aí, cachorro também, que nem, né? Agora, assim, a nós, acho que as duas, umas duas maiores sacadas, assim, né? Porque foi assim. É, é assim. Ninguém foi queria Mas, esse é, papel. Isso daí é a sua energia. É ninguém sua queria energia. esse papel falar a verdade ninguém queria fazer um pocó de mola e vai né? e vai mas olha só você viu você viu que você falou que a arte ela atrai as pessoas a Isaurinha falou que não entrou na primeira e ficou assim se mordendo porque ela ficou morrendo de vontade então isso que você falou ela já confirmou que a arte realmente chama as pessoas é, atrai é. entendeu então é fundamental é é a gente viaja a gente viaja e a gente consegue como a Blanca falou a gente consegue ficar do lado e deixar o personagem agir. Isso é muito ah, legal. Na parte. E é só ali na casa do, da Chico Xavier ali que a casa é, é, permite que a gente tenha isso. Né? É um diferencial, como você falou, Ivair. É um diferencial que nós temos ali. E eu me sinto muito grata de estar onde eu estou. É por isso que a gente tem que, pessoal, primeiro pensa né? agradecer muito o seu João. Seu João, assim... É, é... É, é, é, não tá sem ele, não dá. Ele é, ele é um visionário, né? Isso que é, ele é visionário, é ele é visionário. É, ele é contemporâneo. Ele, ele, ele pediu que isso queria acontecer, né? Ele que incentivou para que isso acontecesse. E a gente não pode deixar isso acabar, né? Gente, a gente tem que trabalhar, tem que levantar a bandeira. Teve o um ano da pandemia, a gente falou, não. Não vamos deixar, não, vamos fazer um musical. Mas <risos> ninguém é músico aqui, mas nós vamos cantar a música. Ficou <risos> né, né, ah, legal, né? Nossa, ficou muito legal. Ah, é o João é. é uma pessoa que ele fica observando tudo o que está acontecendo, tanto dentro da casa quanto nos, nos eventos. Ele fica observando e aí ele vai e ele escolhe a pessoa certa, ou a pessoa certa chega até ele. Então, assim, eu tenho informações de que ele é um cara que fica observando cada atacado da gente ali dentro. Ele é, é um ele... grande incentivador, sabe? Sim. Ele, ele idealizou idealizou o projeto, nós abraçamos. Eu acho que o Cisco de Amor é de todo mundo, né? Não é meu, né? Nós criamos ele. E, e que bom que deu certo. Nós já estamos, assim, indo para cinco anos, gente. Cinco hum. anos de Cisco de Amor, né? Cinco anos de já ter segunda peça, outros trabalhos que a gente fez, desenvolveu. Então, é essa que é legal. Hoje o Chico tem já esse reconhecimento, viu, pessoal? Tem porque eu fiz parte da use e eu sei que o Chico tem um, tem um respeito muito grande. Claro, o Chico já por ser o nosso centro, ser assim, um, dos, um centro referência. Mas e agora também pela arte. Né? eles respeitam muito o Chico através da arte, o nosso Chico trabalha a arte, né? eles, eles trabalham, eles divulgam a doutrina através da arte, lá eles, né, a, a arte faz parte do, né, do contexto. O festival ali. de inverno, já começamos com o festival de inverno, é, que começamos que com todo ano a gente faz, isso já é <risos> tradicional da casa, também é um festival de arte então Sim. isso vai sendo propagado que é um centro que realmente desenvolve a arte não é um, apenas uma coisa nós temos vários trabalhos de arte lá né? então o festival de inverno ele tem tudo ali tem dança tem música tem poesia tem coral tem e tem teatro agora né tem teatro. É. E, Foi no e... festival de inverno que eu conheci a Rodolfo Horácia, que eu me apaixonei por ela e me vi, me vi no lugar dela. Foi muita que emoção. Bom. Que bom, Zalinha. Eu, eu fiquei muito. Eu estar lá, ainda eu falava assim do Devaldo. Ai, eu me vejo no lugar dela. Ai, eu quando eu tiver a idade dela, eu, eu chorava o tempo inteiro. <risos> ah, meu Deus eu, eu eu, eu meu tô é, eu realmente comecei no Festival de Inverno, como eu disse para vocês, tardiamente, com 65, há sete anos que eu estou ah, trabalhando no Festival de Inverno e agora no Cisco de Amor. Mas, igual, voltando ao seu João, Sr. João sempre foi muito incentivador da arte. E, e é muito gostoso, sabe? Ah, assim, Eu encontro pessoas hoje no, no Chico... E, ela fala assim, e as pessoas me param falam assim... Nossa, Blanca... Sabe, acho que quando eu crescer... Eu quero ser igual Rodolfo Orassa... <risos> é, igual Rodolfo Por quê? A, a pessoa vê de uma outra maneira... De uma outra visão... Sabe... O que a, realmente a doutrina oferece... Nesse novo olhar... E aí nós podemos conversar com as pessoas e assim através né eu eu enquanto seu João vou contar um caso aí teve um, um ano das minhas da, da personagem que falou que uh, eu só uso roupa de marca né marca de café de Coca-Cola tudo que a gente derruba na roupa e aí ele chegou para mim ele falou assim olha toda forrada eu tô igual você falou lá na peça, eu estou cheia de... Eu só uso roupa de marca agora, marca de café, marca disso, marca de molho de macarrão, que é duro. Então, olha, o humor, o humor permite que nós façamos a diferença na vida das pessoas que vão assistir. É muito Deixa eu só fazer uma perguntinha. Quem está para entrar? Que de repente é, quem tá, sai do lugar, é, é, é, quem, do lugar, lugar? Que, quem esteja querendo entrar, né? Quem, quem vai, vai entrar? entrar? Ele vai Ele vai Ninguém, gente, é isso é tá? nós mesmo. Ah. O Edenilson ah, não é? conseguiu <risos> entrar e a Cris, dois ah. desistiram, não conseguiram entrar. Ah, bom, então tá. O papo tá muito gostoso, sabe? É muito, muito bom. A falar de arte, né, gente? Falar de arte é, é muito é. bom, né? Falar de e, arte, e, a gente e a doutrina, né? Você, ó, esse casamento deu certo. Então, assim, se você é falar. É, gente, quando eu cheguei no centro, assim, né? Quando eu cheguei no Chico, claro, é, é, o Chico foi, já foi amor à primeira vista, a gente já se. Tá, alguma coisa espiritual, realmente. Mas essas oportunidades eu acho que não teríamos em outras casas, né? E aí a não, gente foi não tem, crescendo. Não tem. E a gente foi crescendo junto. Você pode perceber que a arte, junto com, com, né, com o centro, com o espiritismo e tudo, e que gostoso que a gente está podendo tra trabalhar isso lá. A gente trabalha assim, com apoio. As pessoas hoje confiam. Então a gente faz um trabalho legal, né, que a gente tem certeza que em dezembro vamos apresentar uma peça maravilhosa. Uma peça pode que as pessoas que é. vão, vão se divertir, vão rir. E, e, e nós vamos crescer com isso, né, gente? Nós estamos Olha, você, você falou uma coisa que é... Para mim é, foi exatamente assim. Porque eu, eu entrei lá para assistir palestra. Eu não, não tinha muita é, pretensão nenhuma. Eu queria ir lá, assistir palestra, tomar meu passo e ir embora. Mas aí você vai conhecendo um, outro, você vai ficando um pouquinho mais amigo de um, de outro, e a, e a Ana falou, não, eu, eu ficou sabendo, não sei nem como que, que eu escrevia poesia, e falou, eu quero que você comece a apresentar a poesia, que o seu João, o seu João ficou ali em cima de mim, não, eu quero ouvir eu suas poesias, eu não sei, incentivou demais ele, a Ana, e aí eu comecei a divulgar, coisa que era uma coisa tão minha, ninguém sabia que eu escrevia, ninguém sabia que eu, que eu fazia esse tipo de coisa, eu comecei a, a, a desenrolar o novelo ali também, porque na verdade eu escrevia para mim, de vez em quando eu, eu guardava algumas coisas, tal um dia quem sabe eu publico isso daqui, mas eles que foram é, mexendo com esse lado e fizeram com que eu me mostrasse ali, mostrasse algumas coisas minhas. E dali para frente veio o festival, e a gente sempre participando, toda vez mais, porque como vocês falaram, o incentivo do seu João, da Ana, que na época também ela, ela foi uma grande incentivadora dessa parte artística. Então, é assim, não existe outros centros que fazem isso, gente. Não, não. tem. Aqui em Bauru pelo menos não, gente. Não, não tem, aqui, não. não. É... Assim, organizado, certinho, que nem a gente trabalha, não né Tem uns que fazem Que nem é, voz e violão essas coisas, Alguma coisa de arte ah, né sim, mas o canto não canto assim, é mais comum É, o canto, mas não canto a questão é da, do, do, do teatro O coral que está surgindo aí, né gente é, Como que, é, o Chico é muito gostoso o coral. Eu ia Chico eu falar Eu fazer coral. parte do coral Eu também quero é, A casa está desenvolvendo que não... Agora o trabalho do coral né então, o Chico já teve um coral, agora está nova formação. Então, é gratificante as pessoas que estão né, no, no, se inscrevendo e indo nos ensaios, porque nossa, o coral do Chico também é uma coisa fantástica, é muito gostoso. Então, alguém né, que gosta de cantar ou toca algum instrumento, vá até o Chico Xavier, Faça parte do coral do Chico. É, eu acho que o Chico, o Chico é legal, Bauru, eu tenho, eu tenho esse sonho ainda, né? Nós, é, é, levar a nossa doutrina através da nossa arte, mas que a gente, que Bauru seja reconhecido por isso, né? O Chico, que Bauru é um lugar onde eles desenvolvem a arte espírita. Lá eu vou lá porque lá tem coisas boas, tem arte boa, né? Tem a arte espírita que é tão gostoso Olha, você aprender. Do, até o projeto do cinema, que você começou com isso, que também era uma coisa muito bacana, viu? É, eu não sei se você vai ter chance de retomar esse projeto ano que vem, porque você já tem várias atividades, eu, eu, mas também eu achei muito interessante os filmes espíritas, que era uma forma de você divulgar, ou que não fosse espírita, mas que trouxesse uma mensagem espírita no filme e Beleza, hein? e o Ale era muito divertido também eu E a nossa casa bacana. sempre cheia com, com os filmes, né? Muito gostoso sim. E vai, Tem era sempre. pra você pensar né? É <risos> Vamos ver, né gente? Eu tenho vontade de fazer tanta coisa, né? Vamos ver O ano que vem eu me aposento A gente vai Ai, ter mais ó, tempo Vai ter mais tempo Vai ter mais tempo, ah. sim E aí a gente vai fazer muitas coisas, né? muitas coisas a gente vai é, vamos trabalhar assim, a gente tem que trabalhar a arte espírita, a gente precisa trazer jovens para dentro da casa a gente então, Não precisa trazer exatamente. fazer um trabalho para os jovens ó os jovens eles gostam de, de tatuando eles gostam de é aquela linguagem deles é aquela linguagem tal mas a gente tem que aprender essa linguagem mas lógico tem se eles entrarem no eleito, eles vão usar a linguagem deles. Você vai dar é. essa liberdade como é. deu para nós. Eles vão vai... usar a linguagem deles e nós vamos usar a nossa, ué. É. Vai continuar é. tudo igual. E é legal, e vai como fazer é? essa... jovem vai ser bem legal. O jovem não gosta de ir lá sentar e assistir palestras. Ele gosta não. de ir lá e colocar a voz deles, dele, eles em ação e fazer. Acontecer. É. Então, tem que abrir um, um espaço para eles e disso aí. Então pessoal, o que, que, que a gente pretende, né? Manter pessoal, né? É, o que eu penso assim, ó, nós ensaiamos quanto tempo a gente sai para apresentar? Se morrer não Case, né? Mas vamos, vamos continuar, pessoal. E aí? Uhum. Então, aí eu falo, é muitas horas de ensaio para a gente ir apresentar uma hora só, né? Então, é, eu conversei com a Débora. do teatro municipal para a gente ver se consegue lá para maio ou junho né abril maio junho está fazendo uma apresentação no municipal fazer uma outra apresentação no Chico da peça né dessa peça antes da gente começar a trabalhar outra né pessoal o que, que vocês acham ah, é. se houver a oportunidade certo. é é claro que a gente teria que ensaiar lá para a gente se movimentar lá ver como que é né funcionando lá é, não, mas lá eles dão, eles dão assim é, Não é assim que funciona Você tem o um dia todo, né? do dia do espetáculo Você leva o, o seu sonoplasta, A mesa é tudo igual, geralmente as mesas são parecidas, né? Muda, não muda muita coisa E aí o, o cara se, se, A gente sai o dia todo lá No dia do espetáculo Fica liberado pro grupo, entendeu? É, é tranquilo, é tranquilo Não tem Não tem novidade, nós íamos apresentar, né? Se morrer não, cara não, aí Jesus é, desdobrei, mesmo. né? É, é que é. Pô, devido à pandemia a gente não conseguiu. Pô, gente, eu não estou conseguindo Aí não desdobrou. <risos> ah, de... ah, fazer o quê, né? Ah, o nosso centro nos dá, nos dá essa liberdade, a gente está trabalhando a arte, né? Quem que está entrando? Alô, Opa. quem está aí? É, é a Francisca. Ah, Fran! É... Olha o gatinho da França! <risos> Ei, Fran. Aí. Fran, você clica nesse. É isso! Olha isso. Ela, E bem. aí, Fran? Aí Tudo bom? Tudo bom, Fran? Bem? Tudo bem, gente? Tudo bem. Acho que eu vou de trabalho agora. Aí ah, tem a live aí procurar. Mas é, ó, é meio complicadinho aqui, a minha câmera estava tá virada para lá, demorei para achar ela para para Está aparecendo só o gato. Ei, Denil, mandei. aceitei aqui, será que foi? Chamei aí lá, tem, consegui ver a, a, a, o o Edil? A Lígia está aí também, ó, a Lígia. Aceitar. Está na viu Denilson Tá. E a aí, Fran? Então, olha, Fran. A Fran próxima precisa... peça você vai é. trabalhar, Fran? Hein, Fran? A Fran precisa entrar com nós também, hein, Fran? A, pro a próxima peça que o Ivaí fazer... Não entendi. É, você pô, falou, Ivaí. Eu a, tem a Elaine. intenção de fazer uma peça por ano, né? Agora é assim. <risos> <risos> <risos> e aí você vai. <risos> Agora, Bê, ele ficou famoso é. já, tá? <risos> <risos> o Fran, é vai... Fran, tá faltando você participar <risos> com nós, hein? Será que ela tá ouvindo a gente? O tá. é. Elaine, é Elaine, você não conhece as filhas da França? São duas sim. artistas. É, às vezes... ver olha... elas dançando. Elas já foram dançar até na Europa. Não é coisa pouca, não, filho. Caramba! Dançaram, né? oh, Ai, oh, tá. oh, a Fran tem, ela tem a ver artística. Elas são, pegaram para o nosso oh. grupo. Pessoal, mas é isso aí. Acho que foi gostoso. A gente conversou. Bateu um papo. Eu não consigo mais chamar ninguém para participar. Eu agradeço é. a participação de vocês todos. Viu, Lain? Obrigado por não, ter participado. Foi um prazer. A Fran, a Branquinha, a Isaura, a Cris. O Edenilson não conseguiu. Me perdoa, meu irmão. Eu tentei te chamar. Mas aí entrava a cair, entrava a cair, eu não sei o que aconteceu, né? Fica então esse, esse, esse agradecimento, nossa gratidão. O nosso grupo Cisco de Amor vai dia 7 apresentar a peça, Se Morrer Não Case. Pessoal, estamos assim, ó, né, ansiosos, pra eu mesmo para apresentar. Então, é, vão, vão no teatro, vão no espaço vida. É, a entrada é um quilo de alimento não perecível por pessoa. Vai valer a pena, pessoal, vai valer muito a pena além de vocês assistirem um espetáculo muito legal, uma comédia espírita, espírito, vocês vão estar ajudando famílias, né? pessoas que não é, é, em situação de, de fome, de vulnerabilidade né? então é, é, a gente pede que vocês vão lá, sua vida, levem o um quilo de alimento e, e prestigiem o Grupo Cisco de Amor, prestigiem